no te preocupes, has traído el, la agüita esa, sí, ya, y las piedritas, ya, bien, bien, sí, no, la importación es una macana, claro, casi 50% te cascan, no, sí, ya, ya papás, no, ya, estoy, tengo que entrar a, al programa, ya vamos a estar en, al aire, ya, chao, chao, chao, chao papás, ya, un abrazo, chao. bienvenidos, manos, manos, como está você, Seja é bem-vindo, estamos em vivo através de nosso programa La Hora de la Fé. Somos da agrupação Agrupación Ciudadana, Pare de Chorar. Que bueno, que bueno que haya energia esta noite, porque estamos... Temos que hablar de algo profundo, temos que hablar de algo muito importante para todos nós que somos parte desta agrupação. Y es acerca de sus diezmos, porque gracias a sus diezmos, estamos construyendo una nave espacial que saldrá de una órbita del planeta para ir a la galaxia de salvación. Así que no se olvide, tenemos ubicado en la salida, antes de que se vaya va a poder hacer su depósito, plazo fijo, para que usted se gane su asiento en la nave espacial de salvación. En serio, estoy hablando. Porque se você está sofrendo, você está chorando, você está com ganho de suicidar-se, você não sabe o que é isso que tem, algo dói, algo passa em seu coração. Aí se não vê, aí não vê, aqui não sai o botão, mas me entende você, é? Se você está chorando, é porque está possuído no demônio! Si en este momento vos está sufriendo, vos está llorando, Es porque no ha venido a nuestra agrupación. estamos ubicados no cenáculo de salvación en la avenida Cuchillazo de la Vega Esquina machete número 236 puede visitarnos. Como todos los fines de semana, estamos con promoción de milagro dos por uno. Porque todo está escrito. Se não me crê, visite nossa página web, paredechorar.tk. Vencer, visite e aí vai ver nossas promoções. Se você quer, em algum momento, expandir nossa fé, para ajudar-nos a chegar a cada rincão do mundo, você pode entrar em nossos cursos express, onde vai poder falar como eu, por exemplo. É certo. Eu, por exemplo. Vengo de Brasil, aí já mira flores, lá que Brasil. Já passado os cursos expressos, agora sou pastor senior. Por isso estou em frente a vocês, porque isso é muito importante. Para você. Para você. Você que está chorando, você que está com os caras assim. Oh. Para você que está assim. Oh. Porque você está sofrendo dentro, você está acongojado. está escrito. Está escrito. Eu vou demonstrar. hein han traído seus livros? Traem seus livros, porque todo está aqui, irmão. Hermano, irmão, han traído seus livros. A ver, todos saquem seus livros, saquem nos dicionários. Vamos a ler na palavra. Encorvada, escutou bem? Para aqueles que ainda não sabem ler este livro de conhecimento, estamos página 356, párrafo 7, versículo 2, linha 3. Acción de encorvar e corpo, cuerpo, escute bem, dança descompuesta e de muitas contorções que hermoso hein? Beleza E tudo está aqui Isso Amém, hermano. Amém A ver tudo junto Amém A ver nesse lado de arriba Nesse outro lado a Não creio que porque está ali arriba se é salvado. Você também está possuído por demônio. você aqui abaixo já ya... é É certo. Porque se você não é venido a no nossa agrupação você está possuído por demônio. Neste momento vamos a entablar uma batalha contra Satanás. Nós não nos vamos fazer esta coisa porque o demônio se apossou de nosso coração. As coisas que nos está passando, tu, que passa em sua família, as coisas semelhantes, mané, adeus. Estou falando em línguas. Você está feliz? Pois pues não deveria. Você tem que sofrer. Até que venha a nossa cidadão. Estamos ubicados na casa de Cutijas, na Vega, esquina Machete número 235. Este sábado, que vem, vamos estar com algo muito especial. É um traje De mesmíssima terra samba. Não aceite com que Jesus cozinava seus discípulos. Por ocasião especial. Você sente não sente não sente, ah, não é meu perfume, mas vamos estar sábado, vai chegar a nossa importação, vai traído harta botejita, vai levar seu litrito de azeite, seu galão, para poder cocinar como Jesus cocinava, seus discípulos, teremos traído uns sartenes de roca volcânica nos céus. Porque se você está chorando, você está sofrendo, você quer suicidar-se, você não sabe, finalmente, o que tem. Se você não sabe, venha ao nosso cenáculo de salvação. Nós podemos ajudar, se não pode vir, ligue. Estamos com o pastor Ed Milson e o pastor Rocky também, estão atendendo o call center. Senhor, venga, acompanhe-me no cenário, sim, venga senhor, um aplauso pai, é na força, no espírito que move seus pés Você estava chorando, você estava sofrendo Sim no tiene mucho sentido, pero Você antes no podía caminar. No, no podía caminar. <risa> pero logró caminar. Dice, "Yo siento está qué?" Sí, sí. Ver sí. no del no espíritu. Camine. Haga la cura. Você. Ame. Otra vez. Beleza, beleza, irmão. levamos vamos passar a la factura, tranquilo. Você vê o no poder no espírito. Porque você não tem o poder no coração. Você pode. Irmão. Eu não sei o que é. Não me... Já, pois. Você estava chorando? Sim. Não, já não seja tão chulera, não lhe diga que descer. Você queria suicidar-se. Sim. O que passou quando chegou a pare de chorar? Não sei. Se quedou sem palavra! um aplauso para ela. Você vê que não pode esperar aí tu. Le cobrado senhor? Le cobrado um pesito, dois... nada. Você vê? Al sair vai ir, vai para. Só dois mil bolivianos vai deixar al salir já. Le cobrado? Não. Porque se não poder na fé, se não poder no coração, es poder que cada um de ustedes tem para poder cambiar sua vida. Porque neste momento você está poseído por demônio. Por isso, em domingo, vamos estar com algo também muito especial no turno de la city lá mañana traga sua fotito traga uma fotito de, de, de, de, de, de, de, de sua mãe de seu pai de sua mamãe de seu papão de seu irmão de seu tio traga uma fotito de amante de seus filhos de seus outros filhos da empregadita do jardineiro de quem quiera usted. você e vamos estar colocando no muro dos sofridos para lançar orações fortes, orações a nosso altíssimo gerente que está no segundo piso nuestro nosso cenáculo de salvação. Ele vai fazer chegar llegar carta e vai chegar. Estamos com delivery de milagro a domicílio. Assim que você tranquilo, pode estar tranquilo. A não ser... Que você esteja sofrendo os cinco síntomas de posição maligna. Síntoma número um. Dolores de cabeça. Você está sofrendo dolor de cabeça, senhor? Sim. Sí. Então está possuído por Satanás. Síntoma número dois. Dolor de estômago. Você creía que no, llegué con los niños, estaban cumpleañitos, no estaban jugando, comí un pastel Mala suerte que pastel había sido preparado junto con la suegra Y de pronto así daño ¡Mentir! para pastel endemoniado Lo preparado con rabia Para que você vaya al baño y se muere en el baño Síntoma número 3. Dolores de espalda Se você chega assim ah, ah, E dor de espalda Está poseído por demônio Sintoma número 4 Visão Visão Se você mira É mais que suficiente Para que você esteja poseído por Satanás Oh, yo no le estaba mirando la chica Y su mujer ponte y Satanás que hace ver por los ojos Síntoma, síntoma. Nos podemos Poder en el corazón Por eso tenemos que hablar de síntoma Número 5 Pensar Pensar. Se você está pensando neste momento, você está possuído por satanás. Se você tem qualquer destes cinco síntomas, qualquer um, outro ou dois ou três ou quatro, até os cinco, pior, você está possuído por demônio. Você tem que venha nos nossa ocupação, cidadana, pare de chorar. Nós outros podemos ajudar. Temos aqui um plantel de doutores que vão revisar também, vão ver o que ha é passado, assim, sí, a lo mejor loucura, e depois não oferecemos garantia, pero você vai estar liberado. Assim que haja sua mão, haja suas mãos, todos hajam na mão. Vamos com poder, isso. Vara, vara, vara, vere, vere, vere. Vara vara vara bere bere Eso sería todo un show. No se olvide, visite página web. Nos vemos este sábado. Vamos a estar también tocando no pedazo de cuero de sandalia de Apóstol Carlos y tocando no mantel de los milagros. Me va a poder también anotar dedicatoria, nombres, todo. Así que no se olvide yo ahorita. Isto, já, ah, tenho que ir porque tenho que arrelar com abogados. abogado yeah, adeus, adeus, nos vemos, nos vemos, adeus